O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Cultura Digital, Tecnologias Digitais e Formação de Professores Módulo 2 – Letramento Digital, Educação Mediática e Educomunicação Módulo 3 – Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos Módulo 4 – Matética, Aprendizagem Criativa e Inovação Pedagógica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 Sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Educação, Mídias e Tecnologias. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho, eu sou docente aqui da UFMS Campos de Naviraí, atuo como docente e pesquisadora na área de Tecnologias na Educação e na formação de professores e também em estudos sobre mídias e infância. Eu estou muito contente em poder contribuir na formação de vocês. Esta disciplina é muito importante na formação acadêmica, porque vivemos em uma sociedade permeada pelas tecnologias digitais que estão provocando alterações no papel da escola e nas formas de ensinar e aprender. Desejo a todos vocês um ótimo semestre de estudos. Sempre que precisar, você pode acionar a tutoria para tirar suas dúvidas e trocar ideias sobre os conteúdos que serão trabalhados. Procure os canais de atendimento no seu Ave Integração. Te desejo sucesso nessa jornada!